O meu avô ficou do bilbo muito novo e o meu avô foi e migrou para, para a França, e mas esteve lá muito pouquinho tempo e depois vivia com as filhas, tinha duas filhas, a minha mãe e a minha madrinha. E depois a minha madrinha migrou para o Canadá e ficou a viver sempre conosco. Eu era novinha, tinha oito anos. Quando o meu avô foi viver, e ficou a viver definitivamente com a minha mãe. E pronto, e contava, nós íamos com ele com as vacas, guardar as vacas, e íamos com ele, porque ele já era velho, e nós aqui íamos para guardar. Então ele contava essas histórias. Ora, ele contava que uma vez era uma senhora, e isso contava, e ela conhece o caminho, vocês não o conhecem, mas nós chamámos-lhe Cotolongo, e então íamos lá para o monte, para, lá, para longe, com o rabanho da e então aquela senhora foi ela e uma menina, porque iam sempre uma pessoa de idade e os mais pequeninos. Porque os mais pequeninos iam, a pessoa de idade tomava conta dos pequeninos e ao mesmo tempo os pequenos ajudavam a guardar o rebanho. Então diz que vinham já de muito longe e que viam sempre aquele lobo atrás delas. Chegada um momento a senhora conheceu e havia assim um caminho como uma lapinha então a senhora trazia um feixinho de dozeiras para, para acender a lareira, o, o lume e quando chegou ali disse-lhe a ah, menina olha vai na frente que eu vou ficar aqui um bocadinho então a senhora ficou para trás para... que o não numa a pequenina então ficou e ela pôs o feixe da lenha ali e veio transformou-se em, em, em... como o mau porque queria... e matou ali a... A senhora. Antigamente havia muitos lobos e então os lobos como eram muito arrepiantes a gente tinha muito medo todo mundo diz quando a gente via um lobo que estremecia o corpo todo que ficava todo arrepiado que só o olhar dele que era muito penetrante e é verdade que eu vi duas vezes ou três o lobo e é uma coisa que mesmo que não esteja perto parece que o corpo fica todo arrepiado com que... isso sem a gente mesmo se dar de conta e talvez por isso... Não havia caça nos montes como agora, nem nada disso, eles atacavam. E às vezes pagavam as pessoas, segundo eu ouvi vi, que não nunca me aconteceu, nunca ouvi vi. Mas eu sim. Eh, se calhar a dona do, do, do carneiro, digamos assim, o lobo tinha agarrado e ela ia tirar, cada um puxava para o seu lado. Ora aquilo devia arrepiar um pouco, não é? Uma vez que fomos, estávamos no monte, nós tínhamos pouquinhas ovelhas, só três ou quatro com as vacas, tínhamos vacas, mas uma minha tia tinha um rebanho de ovelhas e andávamos no monte. Eu com as vacas dos meus pais e as minhas tias, havia duas minhas tias, que andavam com as. Uma tinha vacas e outra tinha um rebanho de ovelhas muito boas e estávamos lá sentadas, cada uma, as vacas umas iam para ali, outras para ali, a gente não. E quando tal vimos, só havia uma corguinha e vimos vir o lobo a correr, a correr e botou-lhe a boca ao carneiro. E nós, como se tínhamos cães naquela altura, todas de castro laboreiro começaram a berrar e a gente a fazer barulho com os paus a bater e os cães a ladrar e conseguimos, é, ele assim ó para cima, por uma ladeira acima e conseguimos. E depois curavam as ovelhas e se não tivessem muito mordidas conseguiam curá-las e as tirámos, -o. mas viu passar e é verdade que é arrepiante, faz... eu acho que estes agora, cá agora, nem que a gente os veja, não fazem tanto medo como antigamente, mas antigamente eles eram, às vezes, viam se três e começavam a obiar longe, a gente sentia, já eram muito arrepiante. Uma altura, uma dada altura, diziam que não havia, deitaram lobos de escamanso. Acho que a pelagem, mesmo ela, não é bem, bem a mesma do que havia antigamente. Antigamente, vamos dizer, a gente diz que o cão daqui de Castro, que é arraçado com o lobo. Eu não sou, não, não sou especialista nisso, mas os lobos que eu vi, é verdade que a pelagem é semelhante já para o francês Parecia. é muito parecida com, com os cães de cá mas a estrutura óssea e isso não é nada não tem nada a ver o vizinho é muito mais aguçado agora são tipo os, os lobos que eu que eu já vi agora são tipo os quis mais claros assim uma, diferentes dos que a gente via antigamente antigamente eram quase como um burro a gente às vezes via, eram enormes, eram mesmo lobos muito grandes, muito grandes. Eu vi, eu acho que em toda a minha infância e adolescência, acho que eu vi três vezes. Eu nunca vi. Três vezes ou quatro, e eram enormes. Aquilo me tia, dizem que ainda não respeito. A gente, quando os via, acho que muita gente dizia que ficava sem fala. Eu, nunca me aconteceu, mas acredito que sim, porque. Eram enormes mesmo, muito, muito grandes.